Ironicamente, o canal suavemente comentado tem como seu vídeo mais visualizado um vídeo sobre mim, exatamente, ela farmou em cima de mim o... bom, muito... muito parte do crescimento do canal dela, dela ter uma boa grana hoje, foi por conta desse caso, né? Então, eu, você pode estar tá falando, tá, por que, que tu não responde esse vídeo, caso esse vídeo for ruim, eu vou, já adianto que sim, é um vídeo extremamente mentiroso, uh, como eu já disse no, no vídeo anterior que eu fiz sobre ela e sobre outros canais, sim, é manipulado, sim, é ad hominem jogado pra todo lado, sim, é um monte de mentira, e daí você pode falar Tá, mas ela não mostrou teu nome, cara Ela não mostrou da data. Tudo bem Aí eu, eu até dou um dou um pontinho para ela, mas não importa, qualquer pessoa que pesquisava em dois segundos vai ver lá o meu nome estampado na treta, né? Então, eu vim aqui e eu tenho sim o meu direito de resposta, não importa quando eu der esse, essa resposta Aproveitar que agora ela já tá maior, então eu vou alcançar mais pessoas, mais fãs dela vão ver essa resposta Ok, vamos lá, né? Como eu já disse, pessoal, a Suavemente Comentada é uma menina que gosta de fazer um roteirinho, tem uma edição, uma menina experiente, né? Mesmo tendo 22 anos, e ela faz um roteiro realmente bom, ela parece ter uma argumentação boa, né? Que se você for analisar o roteiro, realmente ela consegue contar uma história de, do ponto dela, né? Argumentativamente, você vê que é um lixo, né? Mas parece ser bom. Né? E esse é um truque que, bom, eu conseguiria fazer também, talvez até muito melhor então, Se vocês quiserem eu faço aí, mas não é o foco do vídeo falar nisso, é dar a minha resposta Mas essa introdução é, é até que é essencial, né, para enfim, eu falo mais sobre isso no, nos outros vídeos, mas só pra quem não viu o outro vídeo, é mais ou menos isso que eu digo E ela tem uma edição boa tudo mais, fala com vozinha, ela olha pra atrair os menininhos, é bonitinha, se produz pro vídeo E pessoal, vamos lá, vamos analisar o que ela disse no vídeo que eu sei até hoje, né? Eu tenho praticamente de cabeça aquele vídeo até hoje Que sinceramente, quando saiu, né? Muitos devem achar que quando saiu um monte de vídeo sobre mim eu fui ver todos Dificilmente, pessoal. Na verdade, para esse vídeo da Suavemente comentado eu demorei bastante tempo para ver, uh, porque seria bom se eu tivesse visto na época e respondido, né? Em uma questão estratégica. Mas, como eu já disse, sou um cara assim que eu não consigo muito bem mentir, eu não consigo fingir expressão. Sou um cara muito verdadeiro, sincero, eu não consigo fingir nada. Não sou tão frio nesse sentido, sabe? Eu não, não conseguia, daí eu falei, pô, não vou assistir, né? e daí eu deixei pra assistir no momento que eu tivesse mais calmo porque eu já sabia que era um vídeo que ia me irritar que ia, cara, ia dar aquele frio na espinha, ia ficar puto porque sinceramente, eu tenho esse ponto meio autista dentro de mim que eu não sei se eu sou, eu tenho um irmão que é, eu entendo sobre, e às vezes eu tenho dúvida se eu realmente sou Asperger, porque cara, esse, esse tipo de sentimento que eu tenho eu, eu praticamente, dependendo da situação, eu tenho meio que uma crise, assim Eu fico maluco, mas, mas enfim Daí eu fui lá assistir o vídeo, então eu basicamente gravei o que ela disse, né? E eu não vou atacar no ponto principal Eu só vou querer dizer algumas coisas aqui Que são quais? São basicamente essas Ela se fica enrustida de um canal de opinião misturada com entretenimento, com uma ediçãozinha boba, um vídeo despretensioso, e isso dá um passe livre pra ela, né? E isso dá um passe livre pra ela, né? Porque ela pode fazer um, um vídeo lá legal, e daí você fala, tá, mas essa argumentação só é um lixo. Você usa aqui ad hominis e ela pode dizer, tá mas o meu canal não é sério de argumentação, meu canal não é intelectual, meu canal é só uma brincadeirinha. E realmente, né? Mas ela usa isso daí não por... Ai, pf, aconteceu por acaso, ela usa por querer, é tudo calculado Então, vamos analisar argumentativamente Vamos analisar as posições de cada um sérias, né? Porque quando eu brinquei na treta, todo mundo veio caindo matando em cima de mim Eu fiz uma brincadeira uma vez na treta, caíram matando, né? Então vamos analisar realmente assim, não tem brincadeira, né? Vamos meçar com essa régua que me meçaram. Não tem brincadeira, vamos lá, tudo vamos considerar como argumento, como resposta. Ela diz no, no vídeo dela, diversas vezes, ad hominins, né, são falácias argumentativas que ela tá tendo o raciocínio dela, tá conseguindo construir, e do nada ela solta um, um ad hominem. por exemplo, Ah, usando musiquinha do Batman, eu usei, cara! Tá, e daí? O que isso tem a ver com a argumentação principal? Você usa musiquinha Blood, calminha, faz vozinha de Loli. Tem um monte de coisa que eu poderia te zoar fu. Eu não vou zoar. Né? Pô, mas tudo bem. Você tá numa argumentação séria. Por mais que seja um canal de entretenimento, comigo a, a mensagem foi diferente. Né? Comigo mensaram diferente esse, esse negócio aí. Comigo eu não posso brincar, eu preciso ser 100% sério. Ó. Né? Mas vamos lá, vamos lá. Então, daí ela faz diversos ad dizendo a. Ah, eu, olha, aí eu, eu acho que foi o Killian na voz que falou isso, né? Mas. Que ele falou lá que nem a gameplay eu tenho pra. Eu acho que ela, se eu não me engano, ó eu não vou confirmar, não vou bater o martelo porque eu não me lembro. Mas, eu acho, eu acho que ela. O Killian eu tenho certeza que falou isso, mas eu, talvez ela tenha falado. Falaram o seguinte: até a gameplay de fundo ele repete duas vezes, tá, cara? Por quê? Por que, que tu acha que eu fiz isso? É porque eu sou preguiçoso? É óbvio que não Por que que você acha que eu coloquei a música do Batman? Porque tinha direito autoral E eu não queria ganhar dinheiro com aquela bosta Se eu quisesse... Você acha que foi sem querer? Se eu quisesse pegar uma música no copyright de suspense e botar qualquer ali E ganhava dinheiro em cima daquilo Mas eu não quis Eu não quis, tá? E daí... Se você vai falar da gameplay de fundo, da minha qualidade Que eu acho que ela falou Cara, paga um PC pra mim Porra! E também vem aqui me ajudar nos meus afazeres porque tem um monte de coisa pra fazer Na época tava complicado demais a minha vida pessoal Eu com o celular lixo, né, fazendo vídeo direto Você quer o que de mim? Você quer que eu vídeo Superman? É o que parece E daí ela usa um monte desses adiôminis que... Eu não vou falar o nome do cidadão, mas que o cidadão central lá meu inimigo, entre aspas, na treta usou Que era pegar pequenos pontos, coisas irrelevantes na narrativa E transformar como se fossem ratas grandes Então, por exemplo, assim, dá no noticiário assim, ó Joãozinho foi visto na rua tal assassinando uma pessoa E tinha tais testemunhas no local E daí o Joãozinho vai se pronunciar e diz assim Eu não tava na rua tal né? Mas daí todas as provas mostram descaradamente, tinha até a câmera, que só erraram o nome da rua tá? Só erraram o nome da rua E daí ele matou as mesmas pessoas, tinha as mesmas testemunhas O jornal só errou no nome da rua Daí o Joãozinho vai lá e diz na entrevista Eu não tava naquela rua Isso parece ser um erro Não é? Olha só E daí todo mundo Cara, porra, nossa, Joãozinho Caralho, que argumentação, Joãozinho! Porra. Josinho, oh, Josinho, Josinho, Josinho! Oh, pô, realmente refutou, hein? Refutou o jornal, hein? E uma falácia argumentativa que me atacaram usando muito é a seguinte. É usar as mesmas coisas que eu usei. As mesmas argumentações que eu usei, eles usaram espelhado. Propositalmente ou não, foda-se. Eles usaram. Então vamos pegar assim... Qual que era um ponto da minha argumentação? Sim, Vamos simplificar aqui então, né? Pra todo mundo entender, porque esse vídeo vai ter um alcance grande, provavelmente. Então eu vou simplificar pra todo mundo entender. Muitas vezes o meu ponto, como conspiracionista e ultraconservador, é confia. Confia em mim. Tá, tudo bem. Eu até admito. Eu admito se uma pessoa falar, cara, as tuas argumentações são baseadas nos confias, as tuas provas também. Ok. Vamos analisar as provas de quem tá contra mim? É baseado no quê? No... Não confia Se vocês for ver exatamente isso Enquanto eu dou, dou provas entre aspas baseadas no confia Eles vêm como? baseada no não confia Esse cara que faz isso, ele é nazista, ele faz aquilo, ele faz o outro, não confia nele Então olha que interessante É a mesma jogada argumentativa Só que usada pelo outro lado e validada Mas por que é validada? Por que Vou deixar vocês pensar ah, Mas vamos lá esse canal, Suavemente Comentado, eu já disse que é extremamente perigoso Ela fica o vídeo inteiro falando sobre ad sobre mim São poucas argumentações boas que ela faz Eu encontrei um, uma outra pessoa que colo conseguiu colocar perguntas boas, né? E eu já comentei em vários vídeos dessas pessoas, né? Muitas pessoas me acham arrogante, eu comentei lá Cara, vídeo bom, mas faltou tal, tal, tal, tal, tal eu, Tu mentiu sobre mim ali né? Mas realmente teve alguns que fizeram boas perguntas Que, eu, que na hora eu pensei, putz, podia ter feito diferente Podia ter feito assim como esse cara disse né? Mas agora, suavemente comentado Fala basicamente uma coisa pra papá viu Foi que ela conseguiu manchar meu nome né? e se posicionar ali ideologicamente ideologicamente né? E conseguir alienar milhares de pessoas e eu nem vou entrar no mérito aqui de refutar ela completamente. Eu poderia, mas assim, eu não quero que ela faça vídeo-resposta. Se ela fizer vídeo-resposta, eu quero que o vídeo seja, seja o seguinte: ela dizendo que vai entrar em um debate comigo ao vivo, sem cortes. Aí eu topo. Porque agora, se for pra fazer videozinho com roteiro, coisa que eu não tenho, é desproporcional. Não é? é como se fosse futebol de cadeirante, futebol de, de pessoas com perna. Porra, né? Então, se você quer, se você se acha intelectual mesmo tendo um canal de humor, né, e fazendo vozinha de lolly, tudo bem. Mas vem debate comigo, não fica com um roteirinho, com a de edição, usando a de Se for pra usar a homem contra mim, vamos ao vivo, que daí eu já te corrijo ao vivo. Né? E daí o alcance das suas mentiras não, não tem perna tão grande, tá? E é isso que eu falo, pessoal, eu falo, se ela tão tá inteligente assim, se ela ganha tantos debates assim, debates virtuais, por que, que a gente não vai... Vamos eu e ela. Por que, que ela já não foi com o Nilman? Por que, que ela já não foi com o Code Hack? Por que, que ela já não me chamou para o debate? Nem me avisou que ia fazer vídeo sobre mim? Fez de qualquer jeito? Por quê? Porque ela sabe que ela vai levar uma coça. Ela sabe que ela vai levar de relho. Ela vai levar uma surra se ela vier debate comigo. Imagina então com o Nilman. Putz grila. Fudeu. Nossa, com o Nilman ela apanha e não vai saber nem o que, que tá acontecendo. né? Hã? E então daí eu pergunto, pessoal, se são tão inteligentes assim esses youtubers com roteirinho, eu também, eu poderia fazer roteirinho, eu poderia ganhar muito dinheiro, né, se eu me vendesse. Mas eu não quero, e é assim que eu faço as minhas coisas. Não gostou? Vem debate, cara, né? Eu não tenho medo, eu sinceramente não tenho medo nenhum, nenhum da suavemente comentar. Então assim, é isso que eu falo, se o teu youtuber é tão inteligente com roteirinho, né? Vamos ver se ele é intelectual num debate Com um tema livre ali Escolhido na hora Vamos ver eu, eu digo, eu não sei de muita coisa Eu tenho muita coisa pra aprender Possivelmente eu vou descobrir muita coisa que eu tava errado Hoje em dia, no futuro né? Mas eu falo tenho coisas na minha percepção Que eu sou convicto E eu vou debate com quem for Mas ninguém nunca me chama Por que que ninguém nunca me chama? E daí o pessoal que é criticado na internet, o Kogos, que eu discordo dele em inúmeras coisas, o Nilma Eles fazem debate, eles não tem medo de aparecer, eles não tem medo de ir com as suas próprias caras Agora esses, esses pessoais aí, ficam cheios cheio de máscara Nós não, a gente é sincero, a gente faz vídeo assim, se precisar de debate a gente vai Não é questão de saber ou não fazer um vídeo, eu não, não tô aqui pra provar que eu sei fazer vídeo Eu sei muito bem fazer um Eu já tô trabalhando aqui no YouTube há anos Hã? A questão que o pessoal não percebe é que ela tá pagando de intelectual, né? Mas quando convém, ela não é. Por exemplo, ela vai responder esse vídeo aqui dizendo Ai, mas o meu canal não é disso. Eu não sou, eu não sou inteligente. Mas quando dá pra papar views pintando ser intelectual e ser boa na argumentação, ela pinta. Então isso que me dá raiva, tá ligado? E eu falo, pessoal, não gostou? Comenta aí. Me refuta. Mas faz assim. Faz uma argumentação diferente, né? Porque o quando de pessoas que me atacam com, as, com a mesma argumentação, com um padrão exatamente igual, sem nenhuma criatividade, é absurdo. Não teve ninguém que veio conversar comigo, veio pedir, tá, mas qual é o teu ponto sobre isso? Tá realmente certo? Quis me entender e saiu não me entendendo. É muito difícil. Eu sempre expliquei, né? nunca me fechei assim. Por mais que eu seja um cara reservado. Eu acho que todas as pessoas, se eu tiver uma chance de apresentar a verdade pra ela... Não que eu tô certo. Não que... Não, quer dizer, não que eu tô certo, não. Não que eu seja um santo. Acho que o meu ponto tava certo sobre. Independente de eu ser eu ou, ou se fosse o Joãozinho da esquina que dissesse a mesma coisa que eu. Né? Inúmeras pessoas que começaram, conversaram comigo no privado. Inclusive pessoas que me ferraram. Eu conversei de boa. Eu falei, cara, bem debate. Se tu quiser eu te explico direitinho. E a pessoa, a maioria aqui que pediu realmente pra eu explicar, entendeu. Né? Teve uns que não queriam ouvir. Como é o caso da Suave Mente. Não que ela conversou no privado comigo. Mas não quer, não quer em debate, não quer em nada. Porque eles têm medo. Porque eles sabem que eles são sacanas. Né? E pode xingar à vontade, cara. Pode xingar à vontade. Sério pra eu ter desistido do YouTube? Eu já desisti faz meses. Faz tempo, cara. Mas eu não vou. Tá bom? E com esses vídeos diários aqui, eu vou melhorar todo dia. Eu vou investir cada vez mais de mim nesse canal. Eu vou botar tudo pra quebrar nessa porcaria, meu. Eu vou sim. Vocês querem achar coisas sobre mim? Pode achar, né? Mas espera aí acabar a pandemia, eu vou começar a processar todo mundo, tá bom? Então retire os vídeos aí que, que vocês falam mentira sobre mim, tá? Já vou adiantando que eu sou Nacho, mentira. Que eu sou Pedro, mentira. Tudo isso daí eu vou colocar. Vocês vão ver. Só esperar o fórum aí andar, que nas, nessa pandemia tá um lixo, né? Só esperar. Já vai preparando o advogado de vocês. Hã? Pode, pode ficar tranquilo aí, pessoal. Vamos dizer que fizeram um vídeo sobre, minha, sobre o de meu de no Mr. Peter? Pode, tranquilo. Se quiser, solta mais informação. Vai ser processado, cara. Prepara o seu advogado aí. Porque não adianta Parece que eu explico Eu dou as minhas provas, mas elas são ocultadas Elas não são nem refutadas O pessoal não chega nem a zoar Muitas argumentações minhas que eu dei Ou eles trataram como piadinha E com aquele esquema do não confia, né? Fazendo o um espelho da minha argumentação Ou eles simplesmente ocultaram E não mostraram aquilo, né? E fingiram que aquela minha argumentação não existia Tá ligado? Que aquele posicionamento meu não existia Hã? Os que, eles, os que eles viram, ah, ele errou um pouquinho aqui na argumentação, acho que a gente pode zoar e mostrar como ele tá errado, né? Porque eu podia chegar aqui, fazer uma pesquisa, fazer um mega roteiro, fazer uma mega edição, uh, manipular vocês com coloração, com inúmeras coisas na tela, contar a história bem contada que eu sei fazer, pesquisar um monte sobre erros da suavemente mente comentada, porque ela tem vários. Assim como eu. Mas os erros dela são propositais. Ela sabe que tá errando muitas vezes. Ou ela é muito burra. Hã? Eu poderia fazer tudo isso e mostrar pra vocês como ela é horrível. Né? Mas esse não é o intuito, no intuito do meu canal. Não mais. Falar a verdade com vocês com sinceridade. Eu tô me abrindo aqui, cara. Não é só a questão que eu não tenho tempo, que eu tenho... Eu não posso falar muito bem aqui, mas eu tenho muitas outras coisas pra fazer. Muitas, muitas, muitas, muitas. né? Eu não tenho tempo para isso, Mas também se eu tivesse, não era o que eu queria fazer aqui no canal Tudo bem que eu vou botar mais edição conforme o tempo passar Melhorar as thumbnails Mas Isso é uma coisa que eu não vou fazer Né, esse estilo da suavemente comentado Mas Só para fechar Não gostou? Comenta aqui Vamos vamos nos comentários para para ver se você consegue me refutar Não tô sendo soberbo, eu só tô falando O pessoal vem aqui me xinga e cai fora Porra, tudo bem, você pode me odiar mas o meu ponto aí continua de pé. Você gostando de mim ou não, meu ponto é esse. E se ela não gostar desse vídeo, não faz sobre com roteiro sobre mim. Você só vai estar tá provando tudo que eu disse até agora. Provavelmente ou ela vai fazer isso ou ela vai ignorar, né? Como eu disse, esse, esse princípio aí de ignorar ou tripudiar em cima, né? É sempre isso. Ela vai ignorar ou ela vai... Começar a fazer esse vídeo com o roteirinho que vai provar o que eu disse Ou eu já eu tô apostando eu já, eu já sou macaco velho, eu já sei os passos dos meus inimigos, entre aspas Ou ela vai constatar umas pessoas aí que tem minhas informações Que são youtubers grandes São youtubers que vocês consideram puritanos aí Que me caçaram Me caçaram e querem me ferrar Querem a minha cabeça É, youtubers que vocês acham, ah, ele é maravilhoso Me caçou né? Basicamente quando tava Com um o canal todo privado Era chutar cachorro morto E os caras viam com sangue nos olhos né? Então é isso aí pessoal uh, Só queria falar com vocês No vídeo de hoje E se ela for fazer um vídeo sobre mim com certeza vai pegar as minhas informações Vai falar Olha aqui quem tá falando Vai fazer isso né? Vai pegar coisas que eu fiz lá no passado Que eu mudei eu mudei realmente no meu canal. Ela continua a mesma coisa desde que ela criou. Com o mesmo intuito, com os mesmos roteiros melhorando só um pouquinho, mas com a mesma ideia principal. Né? Então, eu quero... Que, se ela fizer um vídeo, eu vou ficar muito intrigado pra ver como que ela vai tentar driblar essas argumentações. Porque tudo que ela vai falar, eu já refutei nesse vídeo. Pra você ver a visão. Eu conheço essas, essas pessoas. Né? Eles são previsíveis. eu tô aqui pra falar pra vocês, pra tirar as máscaras dessas pessoas, ok? O telefone tocou aqui, mas seguindo, é isso, pessoal. Um abração pra todos vocês e que Deus fique conosco, ok? E só dizendo, pessoal, leve em conta as minhas ideias pelo que elas são em si, não pelo que eu tô dizendo, tá? Não pelo que eu sou. Não que eu seja uma pessoa ruim inteira esconder disso. Eu poderia mostrar que eu sou uma pessoa boa, né? Mas eu não faço questão de falar isso nos vídeos. Não faço questão de antes de uma argumentação. Vocês podem ver, nas maiorias das argumentações que eu fiz, eu não falo. Olha, eu sou uma pessoa extremamente puritana. Eu fiz isso, isso e... Não, eu vou lá e falo. E as pessoas interpretam como? Justamente da outra forma. Né? Justamente da forma que, meu Deus, olha, olha quem tá falando, né? Essa argumentação é manjada. Tá ligado? Então eu queria dizer isso. É isso aí, deixa o seu like, seja mesmo pra ajudar o canal a continuar, você recebe aulas exclusivas, tem acesso ao meu rosto e participa de vídeos aqui no canal. Tem um plano de R$14,99 e de R$1,00, que sinceramente você não compra nenhum ouro branco com isso. É mensal, né? Então é um ouro branco por mês que você deixa de comer. E açúcar é ruim, então eu até recomendo você fazer isso. Mas é isso aí, pessoal. Tchau, tchau e fique com Deus.